Boa tarde galera, beleza? Hoje é sabadão, dia internacional de pôr moto para rodar Obrigatoriamente tem que pôr a moto para rodar Quem tá com alguma dificuldade para pôr a moto para rodar Que levou uma prensa, ou levou uma multa Ou ficou com a moto parada por conta de suporte de placa A dica hoje é para você É para você que tem suporte de placa articulado na moto Não tem o olho de gato E o policial foi direto na sua moto Documento da moto, habilitação, ele já deu uma olhada na rabeta, você já falou, ferrou, para não falar fodeu. E aí, é, a gente tem recebido várias, vários questionamentos o pessoal, pode ou não pode, suporte articulado, pode, pode suporte articulado, pode usar o suporte articulado. Você vai definir o ângulo, desde que a sua placa não fique encoberta, que não impeça a visualização por radar ou por agente de trânsito. Então, você define ali o ângulo que você quer, desde que esteja dentro do, do, do ângulo aceitável, não pode estar escondida. Fixa bem ela, não vai ter problema nenhum. Só que aí, e o olho de gato? Como que você vai resolver isso? Esse é um suporte articulado. No caso aqui é um da Hornet, estou com dois da Hornet aqui, para mostrar, mas... Tem N suportes que a gente trabalha para várias motos. Esse é o um articulado que muita gente já conhece, aí já viu muitas motos. Então, esse articulado não tem lugar para fixar o olho de gato. Tem lugar para iluminação da placa, obrigatório, também. Mas não tem o um lugar para você fixar o olho de gato. Então, o que, que a Heroic resolveu para a gente? Deu uma gaguejada aqui. É, esse é o suporte, aparentemente um pouco maior mas na verdade a sua placa vai vir aqui, vai cobrir o suporte, então não vai fazer muita diferença desse, tá porque a sua placa vai cobrir a parte de baixo, mas ele tem a peça principal para você evitar dor de cabeça e inchação de saco, que é o olho de gato. Né? Alguma, algumas As motos mais novas já estão vindo com as placas maiores, então você consegue ajustar aqui o posicionamento do suporte do olho de gato para ficar bem colado com a placa e manter a estética, deixar ele o mais enxuto possível na traseira da sua moto. Tá? então o olho de gato está aqui vai evitar injeção de saque, dor de cabeça levar multa e em alguns casos até a moto apreendida é por não estar tá de acordo com a os códigos da de, de trânsito nacional as leis está aí as leis estão aí então a gente tem que seguir tem que cumprir é a melhor coisa não adianta debater discutir porque não vai resolver nada se multar vai ter que pagar não adianta recorrer tá então, esse é o suporte, já, já está disponível na loja da Red Max, www RedMax, www.redmax.com.br. Tá? Ele vai aceitar o seu suporte articulado sem problemas Então não vai precisar trocar o seu suporte por um suporte todo novo Você vai perder o suporte deixar encostado Não, você vai conseguir resolver essa pendência Que com certeza está na moto de muita gente Alguns não estão sabendo, outros estão Então não vale a pena arriscar, estar tá no rolê com a galera E de repente ficar para trás por conta de um detalhe Que pode ser resolvido com facilidade num um preço bem bacana então essa foi a dica de hoje. O suporte acabou de chegar aqui pra gente. Eu resolvi já fazer o vídeo pra demonstrar pra galera que tem muita gente ansiosa que eu, quando eu comentei sobre essa peça aqui, tem grande interesse. Então um grande abraço para o Wing, pela parceria, Thiago, Bruna, um grande abraço. Pra galera também que eu lembro de cabeça aqui que, que questionou sobre esse suporte, sobre essa possibilidade para poder evitar essa dor de cabeça. Lilian, aqui de São José, Lilian Teodoro Um grande abraço para você O Maicon, o Renato Que eu lembro de cabeça aqui E o James, lá de Criciúma Um grande abraço para você Cliente nosso já faz tempo é... Galera Um bom final de semana, que Deus abençoe Todos vocês, que o final de semana de vocês Seja tranquilo e favorável E Que Deus abençoe nosso rolê Bom final de semana, fiquem com Deus um Grande abraço Bom, não posso esquecer, esse vídeo aqui está na, na, na fanpage da, da Red Max no Facebook. Para quem não curtiu ainda, a gente recebe muita solicitação de amizade, eu recebo no meu perfil, mas galera, curte lá o, a fanpage da Red Max, facebook.com.br e não só esse vídeo, como outros, outras curiosidades, uns vídeos bacanas, divertidos, engraçados, fotos. Tem tudo bacana que é relacionado ao mundo do, das duas rodas. E vale a pena curtir e ficar a par aí aí de promoções também, preços baixos, descontos, a queima de estoque que a gente faz aí de vez em quando, vale a pena. Então um grande abraço para vocês, de novo, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.